É, finalmente o vídeo atualizado de como eu revitalizo meus cachos Tanto no dia seguinte quanto depois da de academia Dica super fácil e rápida para você aprender a não ter que lavar o cabelo todos os dias Música <SILENCIO> Pra vocês terem uma noção, esse cabelo aí acho que é o meu terceiro day after e eu tinha acabado de acordar, já prendi o cabelo de novo, já fiz atividade física em casa, já tomei banho, e aí eu aprendi ele em grampos assim pra poder tomar banho, mas o cabelo tava todo amassado, todo farofado, os cachos desfeitos, e eu vou ensinar pra vocês como que eu revitalizo pra voltar os cachos lindos e maravilhosos pro dia a dia e não ter que lavar de novo. Eu começo borrifando esse spray água de coco de Skaff, gente, esse spray já é a terceira embalagem que eu uso. Quem me segue no Instagram não aguenta mais ouvir falar desse spray, porque sério, eu garrei um amor tão grande nesse spray, porque ele revitaliza muito o cabelo sem pesar, sem ficar com cara é que você aplicou muito o produto. Eu amo usar principalmente depois da academia, que o cabelo fica meio farofado, eu não quero lavar o cabelo. E aí depois pra ativar os cachos eu aplico esse ativador de cachos também da linha de coco, que é muito bom muito, ele é muito nutritivo, deixa o cabelo bem definido, brilhoso e os dois são liberados pra low pull, pra quem faz as técnicas já fica aí o selinho de aprovado e eu vou amassando o cabelo com esse ativador de cacho só pra recuperar os cachos e as pontas que tenham se desfeito tenham ficado mais desalinhadas e aí eu seco a raiz do cabelo com o difusor de baixo pra cima, eu vou secando as pontas e depois eu seco a raiz e aí a dica é você colocar o cabelo primeiro no difusor e depois ligar o secador, porque aí você não vai dar frizz e dar muito volume Pra quem quer volume ou pra quem que tava na academia, fazendo atividade física e suou a raiz do cabelo É bom aplicar, aplicar não, dar um jato de ar frio no cabelo e na raiz Pra secar e soltar a raiz pra dar volume também É muito bom pra deixar a raiz mais soltinha e os cachos mais soltos também E o jato frio é bom que não danifica o cabelo E sempre tem aquele momento que você se acha, ah Beyoncé a diva do pop. E aí você percebe a realidade, não é bem assim. <risos> Gente, o cabelo fica solto, super definido, brilhoso. E parece que você acabou de lavar o cabelo sem pesar, sem nada. O cabelo fica maravilhoso. Eu consigo ficar aí mais uns 4 dias sem lavar o cabelo. Ultimamente tem ficado uns 3, 4 dias sem lavar o cabelo de novo. Só revitalizando dessa forma. E fica aí a dica pra quem faz atividade física ou pra quem quer revitalizar no dia seguinte. Co dicas, então se coloca em prática me marca lá no Instagram com o hashtag faladantas, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e não esquece do like porque é muito importante comenta aqui abaixo outras dicas que você tem pro dia seguinte para o seu cabelo como você arruma ele e eu vou deixar mais vídeos aqui pra vocês pra vocês conhecerem mais o canal. Um beijo até o próximo e tchau!